O que, que é melhorar o aprendizado emocional? Muitas vezes você pode se perguntar, tá bom, eu entendi que eu tenho que melhorar o aprendizado emocional, mas o que, que é isso? Como é que eu faço isso? Então, primeiro, melhorar o aprendizado emocional, a definição deste termo significa identificar, presta atenção, identificar e interpretar com precisão sentimentos simples e complexos. Então, olha que interessante aqui. Como é que eu melhoro o meu aprendizado emocional? A partir do momento que eu começo a identificar e interpretar. Não basta só identificar. Não adianta algo acontece, um gatilho vem. Lembra? Vem um gatilho. Vem algo de fora. E eu não posso controlar isso. Eu não tenho como inibir isso. Eu não tenho como impedir que isso aconteça. Isso vem. Quando isso vem, eu preciso entender o que está vindo. E o impacto que isso gera? O impacto que sugere é, primeiro, eu preciso identificar o que eu começo a sentir. E a partir do momento que eu começo a sentir aquilo, eu preciso começar a interpretar isso. E quando eu começo a identificar e interpretar, ele fala entre... Com precisão eu preciso fazer isso para sentimentos simples e complexos. É óbvio que você não vai sair da aula hoje já interpretando e identificando sentimentos complexos naturalmente você vai conseguir fazer isso com uma maior facilidade olhando para os sentimentos mais simples isso naturalmente você vai sair fazendo e é esse o nosso objetivo da mesma forma que nós falamos ontem que existe o perfil comportamental existe também o perfil emocional e aí algumas pessoas vão ter mais facilidade como outras vão ter menos facilidade. E isso é natural acontecer. Alguns vão ter uma habilidade maior para identificar isso, outros vão ter uma habilidade menor para conseguir identificar isso.